Olá pessoal, meu nome é Daniel Martins, eu sou um profissional que eu venho da área de vendas do mercado imobiliário e há mais ou menos um ano atrás eu me encontrava totalmente insatisfeito com minha vida, com os resultados que eu estava tendo, com a minha qualidade de vida, com o tempo que eu tinha e eu comecei uma busca, uma busca por novas oportunidades, ampliar meus horizontes, me abrir a novas oportunidades. Foi então que eu descobri o marketing de relacionamento, o Network Marketing. E há um ano atrás eu disse sim para essa oportunidade. E eu comecei a me profissionalizar, comecei a estudar, eu comecei a me aproximar de pessoas que sonhavam mais alto que eu, pessoas que tinham visão de futuro. E foi então que, através da, do marketing de rede, do marketing de relacionamento, eu estava tendo algumas dificuldades em relação a resultados. E eu me deparei com o um curso do Robson Dias, onde ele ensinava passo a passo, detalhado, como a gente obter melhores resultados, aliado o marketing digital com o marketing de relacionamentos. E eu comecei a ter resultados incríveis nas vendas, no meu leque de relacionamentos, ampliou muito o meu leque de relacionamentos, através desse curso gratuito que é do Robson Dias. Aliado também é uma liderança muito forte do Leandro Fonseca, que ele dá um, um papel muito muito significativo na questão de liderar, de formar líder, de capacitar liderança dentro dessa indústria. Eu comecei a ter em um ano resultados que eu não tinha tido em 37 anos. Hoje, quando a respeito de futuro, hoje eu enxergo um futuro brilhante pela frente. Hoje eu consigo ter muita mais esperança de um futuro melhor para mim, para minha família, qualidade de vida para minha filha, para os meus familiares, para as pessoas que estão próximas a mim, os meus amigos. Tudo através dessa indústria fantástica que é o marketing de relacionamentos. Hoje eu posso ter muito mais tempo com minha família, coisa que antes eu não tinha. Muito mais tempo com a minha filha, mais tempo com os meus amigos, tempo para fazer aquilo que eu amo. Liberdade. Liberdade foi uma das maiores riquezas que eu conquistei dentro dessa indústria. Liberdade de tempo, liberdade para eu poder trabalhar onde eu quero, com quem eu quero, a hora que eu quero e se eu quiser. Então a liberdade eu creio que é uma das riquezas mais incríveis que a gente conquista dentro dessa indústria. É algo que não tem preço, é algo que tem valor. A gente não consegue pagar pela liberdade. Liberdade se conquista. Mas para se conquistar a liberdade, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, do nosso comodismo e começar a se profissionalizar, a se abrir para novos horizontes, para novas oportunidades.